E aí, tudo bem? Salutam, uh, quer Fartas. Nesse vídeo eu vou falar primeiro em português e depois em Esperanto. Em título e vídeo, me parolos unuem la portugala, caiposten em Esperanto. Agora vocês vão ver a demonstração de uso de um aplicativo chamado Amicumo, que serve para encontrar pessoas que usam um determinado idioma e estão nas proximidades. A previsão de lançamento é para o início de 2017. Uh, não vi vidos exemplo onde usado de lá aplicar joamicumo. Perdi oni povos trovi in un que o usas in un lingvum caeistas proxima. Uh, Veshani estos lantita em lá la comentes o de domino O amicumo, que em Esperanto significa, mais ou menos, fique com os amigos, será útil em muitas situações. Por exemplo, para encontrar alguém para praticar uma língua ou para encontrar ajuda em outro país. Uh, inicialmente o amicumo vai funcionar apenas para o Esperanto e depois vai funcionar para diversas outras línguas do mundo, incluindo línguas de sinais. Atualmente está acontecendo uma campanha de financiamento coletivo para o desenvolvimento do Amicumo que vai até o dia 16 de novembro. A meta inicial era 8.500 euros, que nas primeiras 27 horas já foi atingida. Então a gente já sabe que o desenvolvimento do Amicumo vai acontecer. Mas existem metas adicionais que são importantes para fazer o Amicumo dar certo e conseguir mais usuários. Uh, esse é o objetivo desse vídeo, que é divulgar a campanha e ajudar o desenvolvimento do Amicumo. Se você quer ajudar financeiramente, pode fazer uma contribuição pelo Kickstarter. O endereço é amicum.com/ks. Se você quer ajudar financeiramente, mas não tem cartão de crédito internacional, pode formar um grupo de pessoas, cada um contribuir com um pouco, e uma pessoa com cartão de crédito faz o envio pelo Kickstarter. Uh, nesse caso, o nome de todos os participantes deve ser enviado para a equipe do Amicumo pelo endereço info.amicumo.com para que cada um receba a recompensa correspondente. Uh, se você não pode ajudar financeiramente, pode divulgar a campanha. Você pode ver mais detalhes no site do Kickstarter e eu vou tentar responder as perguntas feitas nos comentários aqui desse vídeo. Eu agradeço ao Miguel e ao Eugênio que me ajudaram a fazer o vídeo e ao restaurante Tuts, onde o vídeo foi feito e onde acontece, é, no último sábado de cada mês, o Verda Cafo, que é um encontro de esperantistas em Porto Alegre. Aliás, espero que o, o Amicumo ajude novos esperantistas a ir ao Verda Cafo. Obrigado por assistir este vídeo e se gostou não deixe de curtir aqui embaixo e valeu! Agora, a versão em Esperanto. Ame estus utila em pluricito et Exemple, por trovi ium, por practic ium lingvon, ao trovi ium, por helpvin vim exterlande. Unue ame functios functius nur por Esperanto, poste de functius por tremurita lingvai de la tuta mundo, inclusive por signolingvai. Uh, num tempo, o Casas moncolecta campanho por programe la aplicagem, que o Dauros diz lá décis sexta de novembro. La unua tcelo estes oque milo que vinte cente euroi, que -u estes atinguita en du décis sep Do, niens tcias que la aplicagem estus farita. Sediestas alie tceloi, la estreba que eu estas gravai por su então, é que se sigla aplicação, cai primeiro tigla usando taro. Antio estas lá que alo de tio videu desvastigla campanha, cai help lá elaboram de amicum. Se viu help finance vi povas subtenha lá campanha ou Kickstarter. Se vou help finance se de elvi crédito carto vi povas conig grupo de apoganto que o um, então, dono de um amigo de um amigo de um amigo de usidin por de la amigo de um amigo de um amigo de um amigo de um amigo de um amigo de um amigo de um amigo de de se vocês help finance ajudar a a campanha. Bom volo, eu vou ler mais Kickstarter. Mi a Miguel e Eugênio que ajudaram a me fazer a video, tutis que ni filmes e que eu Casas em la lasta sabato sábado de que eu estou esperando em contigio em Porto Alegre. Minha cola danca zelvi, prospecte titio video, se vi chates bom volo, claque sur la chato botono, uh, titio sub. Cai, okay? diz.